Em continuidade às buscas no intuito de localizar os criminosos Aqui no município de Nova Bandeirantes, A equipe do BOPE incursionou na mata E localizou na tarde de hoje, dia 22 de junho Esse montante dinheiro que estava escondido Na região de mata próxima do local onde houve o confronto na meia de ontem Continuamos as buscas por aqui A missão não para Vamos em frente e a todos uma noite.